Gabriel e o gol, e a chance do Fortaleza empatar do Maracana. Quero ver, partiu pra bola, pé direito. Juninho, olhou o goleiro, bateu! Gol! Varreu o Gabriel para um lado, toca firme no centro do gol pra empatar um jogo que.